Vamos lá então turma, gameplayzinha, dinossauros, hein, Spiro Rex. beleza, como vocês são, turma? Seguinte, tá ah, eu, minha família aqui, o Galk e o 2R, beleza? Tô meio lascadinho, por quê? O que aconteceu, fiado? Olha isso, tava uma sobrevivência de Júlio aí pra ver quem que ia andar com, com os pais aqui, tivemos que matar ali. Uma carcaça ali na frente, eu vou ver se eu, se eu como aqui. Ah, não vai precisar comer não. Se bem que eu não tô muito... Tô 95%, não vou dar grow pra poder andar com eles. Eu tô dando uma passeada aqui na... Aqui no mapa, aqui, pra fazer uma baguncinha. Que a gente vai... O que, que a gente vai... vai encontrando aqui? A gente tá com medo, mas de encontrar... Encontrar algum rex. Casal de rex, casal de... Algum grupo de espino que ele vem na maldade pra pegar a gente. Mas acho que não vai acontecer, não. É um, é um pouco assim, um pouco difícil O pessoal, pessoal Querer roubar a espina, né? Estou um pouco machucado Como vocês estão vendo aí, mas saí, Saímos na vitória E foi positivo Foi positivo Vou aumentar um pouquinho o volume aqui do, do jogo Pra vocês poderem Olha isso Uou. Rapaziada, tá vindo o Rex Tá vindo o Rex Eita, será que ele encara? Será que ele encara? Ih, rapaziada, vamos ficar aqui atrás, ó. É, a família tá cuidando, hein. Será que ele vai embora, rapaziada? Rapaziada, episódio 1 um da vida do nosso... Nossa Spinosaurus Rex Vamos ver como vai ser a boa. Se vai ser a... Rapaziada, é, fazer um convite para vocês. Todos os dias às 8 horas da noite. Tem livezinha aqui no canal, tá? Live de The Isle. Vocês estão convidados. Mais do que convidados a participar da live, hein? Bora. Pode chegar, fialho? vindo do vídeo do espino. Falar que veio do vídeo do espino, vai, vai estar concorrendo ao um sorteio, beleza? Sorteio, qual que é o sorteio? Eu tô sorteando aqui no no canal, toda vez que o canal sobe 100 inscritos a mais, eu bato 300, 400, 500 mil inscritos, eu sorteio um, um game aqui. Sorteio, exemplo, The Isle, pra quem não tem, e vai indo. mas vamos até de aventura, rapaziada, a gente tem aventura aqui, vamos ver se a gente consegue matar um grandão aqui pra comer, né? Acho que a família tá todo mundo com fome aí. Vamos ver como que tá o negócio aqui. O 2R tá cuidando, ó. Tá vindo atrás, ó. Ó. Tá vindo atrás, eu já vou correr um pouquinho aqui, ó. O Rex tá vindo, ó. O Rex tá vindo. O Rex tá vindo. O Rex tá vindo. Eu acho que ele quer, rapaziada. Ele quer mocinho. Tá com dois. É dois Rex. É dois Rex, rapaziada. Agora fodeu tudo. Deixa eu ver como tá minha tela Nossa, só, tô sangrando um pouquinho da batalha ó. Vou mostrar pra vocês Eita, se eu tomar uma mordida desse sexo Eu tô fudido A mina tá de boa Tá meio que perto do... dos pais aqui, né? Do jeito que eu tô e os caras estão tá na... Tá na bota E aí, será é que eles vão querer vir? foda o Gal que tá lá na frente, cara. Eu acho, que querer... eu acho que eles vão querer vir pro PVP, rapaziada. Se vir pro PVP, eu vou ter que ficar de fora. Tô jovem ainda. fazer a curva mais fechada aqui, ó. Que eu consigo ganhar na distância. Caraca, hein, velho. Primeiro episódio já tá tenso assim, galera Primeiro episódio da vida do nosso espino Tá vindo correndo, ele tá vindo correndo Tá vindo correndo, rapaziada Tá, que o velho, agora lascou É dois, hein? Vai ser dois contra dois aqui, hein? Vamos ver, eu quero ver que, que, qual que vai ser o plano do, dos pais aqui, ó lá. Beleza. Vamos que vai ter XO. O pai é que vai ter, rapaziada. É, bairra. Quer, quer, quer o corpinho do fialho? Vai ter que conquistar. Vamos ver, rapaziada. Acompanha, acompanha, acompanha. Grudou, grudou. Grudou já era, rapaziada. O spin é o seguinte, ele grudou, na era. Ficar um pouco de fora aqui, ó Vou deixar tipo vou deixar os adultos brigar E a gente fica mais de fora Eita Quebrou a pata, quebrou a pata do um ali, ó Quebrou a pata dos dois Os dois estão mancando, olha isso Nossa, rapaziada, e agora? O que a gente fazer? Os dois pais estão bancando. Rapaziada, eu acho que vai dar ruim pra gente, hein? Eu acho que vai dar ruim pra gente, hein, rapaziada? O problema do Rex é isso, que ele quebra a pata Quebrou a pata do outro Deu pequenininho, sai daqui, Zé Ué F10 aqui, ó olha como está minha tela, rapaziada É, o X1 tá bom, não tá bom o problema, é que eu, o problema é assim, que eu queria ir lá poder ajudar, só que eu não consigo. Não consigo, que justamente eu tô filhote. Caraca, rapaziada. Não vai sozinho não, filho. Não vai sozinho não. Puta, o Gal que foi sozinho, cara. Putz, o Gal que caiu, rapaziada. Perdemos um. Putz, perdemos um membro da família, rapaziada. O que, que a gente vai fazer agora? Agora lascou tudo. Vamos comer tudo. Vão comer ali, vamos ficar mais safezinho. Agora lascou pra gente, turma. Lascou. E aí, vocês querem mais vídeo... Jogando com o Espino. Família de Espino. Vocês querem? Deixa o likezinho no vídeo aí, rapaziada. Deixa no comentário aí. Fialho. A gente quer família de Espino. Família de Rex. Família de Uta. Família de Dilo. Deixa aí. Compareçam na live. Que a live tá sendo todos os dias. Às 8 horas, hein. É, os Rex ganhou. Tá vendo, cara? Isso que é um pouco complicado. Você vai jogar de Rex. Quebrou a perna do Espino, cara. É GG. É um pouco complicado. É um pouco complicado. Mas vamos embora, turma. Vamos, vamos recrutar mais um membro aqui pra família. Que vai ser o jeito, coitado. O tal que morreu. Rapaziada, tô ficando nessa aí. Episódio 2 do Espino. Em breve pra vocês aí. Fechou? Tamo junto. Obrigado pela confiança, turma.